Olha, o procedimento pessoal que eu gostaria de mostrar para vocês, talvez vocês até conheçam. Né? Então, eu estou usando aqui o meu celular, entro na notas, né, do celular. Aí, através desse menu, né, aqui, eu vou acionar o microfone. E a partir do microfone, tá aqui, ó. No caso, eu clico. Né, o microfone, aparece o Google. E o que, que acontece? Tudo aquilo que eu vou falando aqui, ele vai escrevendo para mim na tela. Então, o que, que acontece? Como que eu faço o fichamento? Eu pego o meu livro né, e vou lendo as páginas desse livro. Conforme eu vou lendo, ele vai armazenando e já digitando para mim aquilo que eu preciso fazer como fichamento. Terminada essa sessão, eu dou um nome, né? Aqui no Google, né? Paro a gravação. Ó. Para a gravação. E coloco lá. O que eu tenho que estar tá colocando. E salvo essa nota, né? Do Google. Então, olha só como é interessante. Por quê? Porque ao pegar o livro, né, qualquer parte do livro que eu queira digitar, que às vezes é um trabalho que o pesquisador sente ter que digitar, com a tecnologia não precisa mais, ó. Vou fazer de novo. Eu crio uma nota nova. Aqui. Ó, uma nota nova. Clico no microfone. Certo? E vou falar aqui, ó. A história do Brasil para quem tem pressa. O ministro deposto de Ouro Preto indicou ao imperador o nome de Gaspar Silveira Martins, que se encontrava em Santa Catarina. O nome do experiente José Antônio Saraiva era o mais indicado para contornar a crise. a gravação e olha lá ó, tá tudo escrito aqui aqui na nota ainda eu consigo né colocar o título então ó, história do Brasil salvo e depois de salvo, eu consigo ainda compartilhar ou converter em PDF. Ó. Enviar. Né? Então, eu consigo fazer aquilo que eu quiser com essa nota aqui. Isso é uma dica para poder fazer o quê? A, a agilizar a nossa digitação. Ok? Então vamos agora para o exemplo de como fazer o fichamento propriamente dito.